E aí Clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vendo com This War of Mine, jogo de sobrevivência para PC, celular, Nintendo Switch também. Foi muito pedido aí no canal, os nossos amigos aí, os, o Gabriel Neves, o ArtLK, o Paulo Martins e até um colega de serviço, o Claudio, pediram pra gente jogar. O Gabriel Neves, que é bastante que a gente joga, então vamos jogar Gabriel. E, bom, jogo de sobrevivência e estratégia eu tenho um pouco de dificuldade, mas mesmo assim a gente vai tentar jogar um pouquinho, vamos ver aí, quem sabe uns, uns 30 minutinhos no máximo. E vamos lá. O jogo está em português, você começa com três sobreviventes, o Marco, o Perito, levemente doente, o o jogador, e o Bom Cozinheiro, levemente ferido, aqui está o ambiente eu cheguei a achar que era tipo Fallout Shelter, pelo que eu vi nos screenshots, mas não, não é. Vamos lá, vamos pegar os amiguinhos e começar a explorar o nosso covil. Vamos pegar tudo isso aqui. Encontrou rápido. Vamos aqui... A primeira coisa é ver nos armários, ver se tem alguma... A ferramenta é fácil, para nos auxiliar. Temos sorte de não estar frio aqui dentro. Eu vou ter que limpar isso aqui. Oh, nossa, isso aqui vai demorar. Vamos mudar de personagem lá. Quanto mais essas montanhas de lixo, melhor. Elas contêm recursos né, para fazer o upgrade, vocês vão ver, já já a gente vai mexer isso aí Encontramos algumas coisas Isso aqui ainda está demorando Esse menino precisa de um pé de cabra para abrir a porta Não, não, não, vem aqui. Se um... você é clicado às vezes, ele corre. Pô. Pegar tudo. Pegar tudo, o que, que é isso aqui? Misha. Uso único ela abre fechaduras rapidamente em silêncio. Isso vai servir pra gente mais tarde. Põe. E usamos agora. <risos> ah, tem que retirar o entulho antes, não dá pra chegar ali. Vamos vendo tudo isso aí. Pegando tudo. Pegando tudo. Como assim, cara? Pode estar trancada. tristeza sem fim. Como é que está o progresso dos outros jogadores? Isso aqui está quase. Vou pegar tudo. Esse aqui não tá ruim de equipamento. Vamos ver esse meninho. Também tá é precisaria de uma lixa aqui. Oh, ele abre, ele abre. Olha quantas coisas. Vou pegar tudo. Você tem que saber onde você está clicando. Oh. Aqui parece ter mais. Entulho para ser revirada. Bastante recurso, hein? Bom, não, não, não, não. Ele está levemente ferido. Eu acho que o ideal não é o remédio. Quando alguém tiver com fome, já tem uma coxinha aqui Aqui tá trancado, né? Tá trancado Vamos ver se tem alguma área externa Não Eu não? Com esse menininho aqui, a gente vai ver o que pode ser feito. Pode ser criado um fogão rudimentar. Coletor de água de chuva. Ferraria. Alambique. Fazer uma cachaça. Muito bem. Fazer aqui um fogãozinho. Colocar aqui. Esse menininho já abriu a primeira parte. Vou deixar um aqui construindo. Infelizmente não tem as ferramentas necessárias. Vamos mandar ele construir outra coisa. Rapaz, precisa de 10 de 10 para fazer um pé de cabra. Armas. Uia. Fazer uma faca você precisa de 3 peças de revólver, entendeu? O que, que é o mais importante? É uma pá ou um pé de cabra? Eu acho. Pé de Cabra A gente já quase limpou toda a área Entrou a noite Muito bem, a cama não está pronta Então você pode fazer o seguinte Um vai sair pelas redondezas da cidade Para Procurar mais recursos Um vai ficar vigiando e um vai dormir O Marco está medicado da doença, vamos deixar ele dormindo. E botar esse, esse bem aqui, olha. Esse aqui ele tem 15 espaços. Então, melhor ele ir. O cozinheiro está levemente ferido, vamos deixar ele dormindo, ver se melhora. E vamos deixar o Pavle. Olhando em volta. Vamos na casa abandonada. Você pode levar alguns recursos. Vamos levar um, uns pedaços de madeira e um material também. Agora, por que que eu estou levando coisa? Porque às vezes aparece alguém, pode fazer escambo. Vamos lá. Tudo bem? Esses lugares. O que, que temos aqui? Materiais é importante. Inclusive, madeira. Não. Não vamos levar madeira não. Olhando aqui. É meio tenso porque a casa pode estar ocupada. levar um pouquinho de madeira, vai. Não custa nada. Mas o ideal é levar. Achar alimento. Aqui eu acho que é passos Peças de revólver Um tomate, dois E você vai é para é mais uns fusíveis? Tabaco caseiro? Não então, Finalmente liberamos o caminho Mas está trancado, brincadeira, vamos abusar da sorte e subir o pior que pode acontecer é dar ruim. Dá uma olhada ali. Pé de cabra ou mamicha, infelizmente, não ficou pronto. O que é isso aqui? Cartuchos vazios. Podemos fazer munição com eles vou mais umas madeiras, por aqui tá tudo vazio mesmo dia 2, veja o que eu trouxe esta noite trouxemos coisa pra caramba dá para mandar esse menino terminar o serviço dele, esse menino terminar o serviço dele o Pavel está cansado com fome, esse, o Bruno dormiu mal está com fome e levemente ferido e o Marco com fome e cansado. Dormiu mal. Brincadeira, hein, amigo? Esse amigo aqui vai terminar as coisas. Vamos pegar o Bruno e vamos cozinhar. Tem umas receitas. Esse aqui, acho que pode vir aqui embaixo. dá para fazer a gente fez um pé de cabra eu acho que é importante fazer uma faca e com esse amiguinho a gente vai fazer uma cama alguém tem que dormir bem nessa casa Finalmente, o... o carinha chegou aqui no forno, dá para fazer uma simples refeição, Vou fazer duas refeições com menos recursos, eu acho, usar metade da água. Vou fazer duas refeições. Todo mundo trabalhando. Isso aí. Melhoria. Bom, não temos mais madeira. Não temos mais componentes. Então a gente tem que ir atrás disso nossos amigos já estão em dia então talvez se achar a remédio é bom mas mais madeira e... comida é, mais madeira e componentes são necessários deu a noite a gente nem precisou avançar vou deixar o Bruno dormindo né, o Pablo vigiando, não, o Marco vigia e o Pablo vai coletar. Como que os dois estão em um estado igual né, vou mandar o Marco de novo porque ele tem mais slots, vamos levar um pé de cabra e uma faca, umas duas ervas umas duas ervas, tá bom? Vamos lá. Bom, esse aqui já tá mais um pouquinho mais difícil. Tem gente na casa. Olha, dá para se esconder. Vou fazer, ó, fazer um barulho aqui, ó. A gente se esconde aqui, ó. Ah, não! <risos> Morri. Não, pera. A gente matou o cara, velho. O que é isso aqui? Eu acho que não vai dar para fazer nada enquanto não apagar aquele, aquele cara ali. Paciência. Não posso coletar durante o combate, legal, hein? Acabou o combate? A gente acabou fazendo um monte de atrocidade aí ah, Em vão, porque não conseguimos coletar foi nada Falhamos miseravelmente Voltar agora nessa noite, os dois, um dorme, um toma conta. Sobrevivente, olha, terceiro dia. Vamos atacar, só quem veio levar nossas coisas. Levaram a madeira. Vamos ver o que dá pra ser feito agora. Com fome, triste, muito cansado. Bom, deixar o Marco dormindo, né? Fazer mais uma cama, Marco. O que, que você acha? Vamos ver se Você que tá com fome, triste, cansado. Tá triste. Ah, Marco, por que você teve que fazer isso? Que eu não sei jogar, por isso que eu tive que fazer isso bom, acho que é isso, duas camas né deixa o Pavel aqui quietinho ele, ele vai dormir no próximo round alguém está na porta está muito cansado está muito cansado Vai ser o Bruno, vai ser o Bruno. Não estou achando que a gente vai gostar não do que ele tem ali. Vamos fazer negócios. O que, que você quer? A gente precisa de... Remédio, remédio é muito importante. Precisamos de. Eu não sei se está bom ou se está ruim, mas vamos trocar aí com o Franco. Pronto. Precisa de mais alguma coisa? Não. Sai fora. Levemente ferido. Se recuperando. Eu vou deixar ele dormindo, vai. Vamos deixar ele dormindo. Eu queria feliz em comer alguma coisa Mas não vai comer não Vamos terminar o dia? E hoje quem vai sair é o Bruno O Bruno vai na escola coletar E os dois vão dormir Roubou, roubou, não tem problema A gente precisa do pé de cabra E o mapa É claro que a faca Pá, não O ambiente é grande, hein? É um rato, achei que era a gente. Só porque a gente não trouxe a pá Tem um monte de lixo aqui Minha nossa É brincadeira, hein Bem grande área. Vai muito tempo para remover o lixo Pegando tudo, dá uma olhada aqui nas frestas Aparentemente não tem ninguém Estou morrendo A pouco está meio zoado aqui nessa escola hein? A gente está se embrenhando Mas é assim, vambora! Vamos vambora, tá todo mundo doente aqui Acho que aqui a gente já olhou, não olhou? Dá tempo de voltar? Não tem muito tempo, preciso voltar. aí deu certo. Carregando. Certeza que a gente foi roubado, os dois dormindo. <risos> Dia 4. Oh, essa noite foi calma foi mesmo todo mundo dormindo, quietinho com muita fome, vamos comer um pouquinho com muita fome triste, com muita fome triste povo triste né, tô triste tem alguém aí, eu preciso de ajuda deixa eu ver se eu entendi, são crianças? Nossa mãe está doente, por favor ajude, Espera um pouquinho Terminar o dia, isso aí filho, já não tem recurso para mim Vamos deixar esse menino dormindo E esse vigiando E esse vai coletar é Onde a gente vai coletar? Mercado? Puxa, parece um lugar bom para coletar Ah, é, esqueci de colocar no inventário. Bem feito que eu deixei aquelas crianças morrer. Uia, quanta coisa! Vai dar certo, não, o cara tá armado. Vamos ver como é que está a situação. Com muita fome, com fome. A noite foi difícil. Vamos lá. Fazer mais uma cama, mas eu não quero. Oficina melhorada habilita mais coisas. Puxa, eu não durmo faz algum tempo, não tem problema. para terminar o dia, tem muito que ser feito saí com o Pavli para coletar a gente vai usar esses recursos levar umas ervas caso tenha oportunidade de trade melhor eu voltar? não, não, não, não. deve ser um intruso Você quer pegar um rifle da hora? Ninguém foi nada. Isso aqui capacete, uma abusada sorte que vocês acham, sabe de uma coisa? Sabe o que eu quero fazer, a gente está coletando aqui muita coisa há muito tempo, eu quero arriscar. Nossa, tem tudo uma. tudo uma casa. Minha ah, nossa, tá vindo a família inteira. Morreu, morreu. Ai, ai, ai. Perdemos o leve, e agora? É mais difícil ou é mais fácil com menos? Bem feito aí porque a gente. Ainda a gente fomos, fomos atacados. Nossa, quanta alegria! O que, que é isso aqui? Ah, o povo está reclamando aqui. Pavelev morreu. Bom, como eu disse, tem uma certa dificuldade, tem uma certa impaciência e foi por isso que a gente perdeu o Pavelev. Eu vou encerrar por aqui que o vídeo já está bastante extenso, né, a gente? O que, que a gente fez? A gente conseguiu sobreviver seis dias aí, quase seis dias. Com a equipe inteira? Tá todo mundo triste, cansado E provavelmente a gente Esse cara aqui Esse está abalado por que que, tem, por que que tem uma mão nele? Deixa eu dar uma olhada Não, não é nele <risos> Muito bem, o Marcos está abalado porque o Pablo Leves se foi. Beleza, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. É, não avancei muito bem, é, parece ser bem difícil, mas eu agradeço aí a recomendação. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dando de nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, e fica assim. Até o próximo vídeo, viva a amizade!